Então a Fórmula 1 divulgou o calendário 2023 em uma temporada que terá 24 etapas, um recorde na história da categoria. É bom lembrar que 20 anos atrás, se a gente pegar a partir de 2023, nós tivemos uma temporada a última com 16 etapas. É um processo basicamente de nascarização da categoria. Vamos acompanhar aí na tela como vai ser esse calendário? Vejam que horror. Começa com Bahrein em 5 de março, depois Arábia Saudita no dia 19, provas que poderia fazer inclusive dobradinha para facilitar o negócio, mas não. Aí a terceira etapa, Austrália, 2 de abril, também largada, do nada. Quarta etapa, China, 16 de abril, também largada. Aí resolvem fazer uma união. Quinta e sexta etapas, Azerbaijão e Miami. Faz sentido? Nenhum. Na sequência, fazem uma trinca. Volta para a Europa, Emília-Romanha, Mônaco e Espanha. Espanha jogada de vez para junho. Depois, na sequência, passa duas semanas, GP do Canadá. Ora, não era mais fácil fazer com que Miami viesse para perto do Canadá? fizessem uma etapa nas Américas, uma rodada dupla nas Américas, que é a primeira, inclusive. Não, não fizeram. Aí na sequência, Áustria no dia 2, Inglaterra no dia 9. Seria mais fácil se fizesse uma outra combinação que não tivesse etapas tão, entre aspas, distantes. O okay, que que a Europa é um continente que dá para você se locomover com alguma facilidade, mas seria muito mais justo, por exemplo, fazer Áustria e Hungria juntas. Não. E na sequência, coloca a Bélgica no dia 30, depois a Hungria, separando da Holanda com quem vinha junto e faria todo sentido. Não. Tem as férias da Fórmula 1, 27 de agosto, Holanda, na sequência 3 de setembro, Itália. Aí vai para a perna asiática de novo, faz Singapura e Japão 17 e 24. Depois vai mais para o oeste, vai para o Catar e aí colocam o Catar jogado também no calendário, porque não poderiam colocar o Catar junto com Bahrein e a Arábia Saudita por conta das obras que são feitas no circuito de Losail. Aí então, mais uma loucura. Estados Unidos em Austin no dia 22 de outubro, 29 México, 5 de novembro Brasil. Trinca, para quê? Para voltar para os Estados Unidos depois é, de duas semanas para Las Vegas, para então fazer o fim da temporada em uma dobradinha insana com Abu Dhabi. Isto é basicamente um horror logístico. Um caos que a FIA e a Fórmula 1 transformam na vida de quem trabalha com a categoria, de quem cobre a categoria e fica fácil para quem está apenas assistindo. Eu sei que deve ser muito legal para você que acompanha a Fórmula 1 ver 24 etapas, mas é um esgotamento total e uma banalização que se faz com a categoria ao colocar 24 etapas dessa forma, jogado. E lembrando, não vai ter etapa em dezembro concentrada em oito meses a temporada da Fórmula 1. É por isso que eu quero ouvir sempre a opinião polida e educada de Gabriel Carvalho a respeito desse calendário. Vão ser 24 corridas num período mais ou menos de 40 semanas. O Liberty Media nunca negou que era esse o desejo que eles realmente tinham para a Fórmula 1 quando eles assumiram o controle do campeonato lá em 2017 mas não deixa de ser meio assustador ver uma categoria que promove tantos discursos falando sobre sustentabilidade, sobre controle de gastos e tudo mais, deixar o calendário do jeito que deixou para 2023. E muito se fala sobre os pilotos, né? que os pilotos são todos milionários, bilionários, recebem grandes salários, mas a gente tem que lembrar que o show vai muito além deles, né? vai também de toda uma equipe, todo um staff, todo mundo que organiza aquilo até ali. E vai ter sempre, é claro, a discussão de dinheiro, né? porque tudo se paga, né? se alguém paga pode ter o direito de tomar corrida, é uma discussão que ela fica muito minimizada a, a esse termo e é um pouco chato. Tem a questão do fã também, que ele acha que quanto mais corrida melhor, porque mais tempo para consumir, isso tudo numa era onde a gente acha que vai consumir tudo e a gente acha que pode consumir tudo ao mesmo tempo. É de se pensar. Pois é, essa é a opinião do Gabriel Carvalho a respeito. Eu quero saber da sua opinião sobre o calendário 2023 da Fórmula 1. Coloque aí nos comentários desse vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, libere o seu celular para que essas notificações cheguem até você. Cansei, assim como cansou esse calendário da Fórmula 1.